Olá, sou uma das vozes que pode usar para dar voz a qualquer conteúdo, como sites, documentos, dispositivos, aplicações e muito mais. Quando leio o seu texto, irá ouvi-lo assim. Isto é um demo. Olá, sou uma das vozes que pode usar para dar voz a qualquer conteúdo, como sites, documentos, dispositivos, aplicações e muito mais.